a gente vê o que a nós faz sentido. E o que faz sentido é a direção que nós direcionamos nosso sentido. E o nosso sentido é baseado muito mais nas virtudes do que no sentido biológico. É por isso que a conduta, o comportamento e a moral influencia tanto o aspecto físico, fisiológico, Mental, emocional e pré-condicional Que é o que estabelece o que você consegue ver ou não E dentro desse conjunto de pré-condicionalidades Nós temos a funcionalidade e as, funcio as funções Da forma e do formato que nós enxergamos o mundo Ter a sensibilidade dessa subjetividade em contextualização no contribui com a maneira e a forma que nós formatamos o mundo e a nossa realidade.